O combate à sífilis já faz parte do nosso dia a dia. É um trabalho que o conjunto de municípios já vem fazendo. Nós temos que estar atentos, porque aumentou o número de pacientes com sífilis. Tivemos um problema de desabastecimento da penicilina. E é preciso ter muito rigor o conjunto de municípios com relação o uso da penicilina, que ainda é, tem problema de abastecimento para a sífilis congênita, né, que é o único é, medicamento capaz de, de evitar, é, até que o mercado esteja reabastecido. O Ministério é, está fazendo um grande esforço nesse sentido é, e nós continuamos a dar o acesso a, a população, aos exames né, e orientações necessárias para fazer, para diminuir os casos. Né? É, nós apoiamos integralmente a estratégia do Ministério da Saúde e todos esses parceiros que hoje assinaram esse documento, é, que é mais um alerta para que todos, é, não só o é, poder público, mas a própria sociedade possa estar atuando e atento né, à, à questão da sífilis.